Uma noite impactante, a noite de domingo. A gente esperava um resultado positivo, porque foi um mandato de muito trabalho, muita entrega para a população do Distrito Federal, uhum. especialmente na defesa dos direitos humanos, mas em pautas plurais. Mas nos surpreendeu um resultado tão expressivo. Esperava ter uma votação, ser reeleito, mas ser o mais votado da história do Distrito Federal realmente foi impactante e eu acho que é um recado importante, que é dado nas urnas. Primeiro, um recado importante em relação às pautas que a gente defende, que muitas vezes são pautas secundarizadas. Um recado importante por ser um mandato de oposição, independência em relação ao governo do Distrito Federal e também por ter sido já o primeiro LGBT assumido, eleito deputado distrital em 2018 e agora o mais votado da história. Isso mostra que tem espaço para os progressistas, que tem espaço para uma pauta alternativa, uma construção alternativa no DF. Muito bem, essa é a sua resposta. O senhor é, elencou várias questões aí que são super importantes a gente vai falar cada uma delas. Eu queria saber, em primeiro lugar, a questão das pautas. Quais são as pautas que o senhor que o senhor entende que o senhor se dedicou no primeiro mandato, que o senhor pretende continuar nesse segundo e que o senhor acredita que o eleitor reconheceu. Foi um mandato de múltiplas pautas. Então, quando você é deputado distrital, somos só 24, a gente tem que atuar em muitas frentes. Né? Eu fui o presidente da Comissão de Direitos Humanos, sou né, ainda, ao longo desses quatro anos, então tive que atuar em diferentes violações, enfrentando despejos fiscalizando a situação do sistema prisional, combatendo a LGBTfobia, o machismo, uhum. o racismo, violações de direitos humanos no campo do trabalho. Então, atuamos uhum. em muitas pautas na comissão e eu acho que esse trabalho foi muito importante para... Uhum. acho que muito relevante para o resultado que a gente teve. Atuamos na educação, fortalecendo projetos pedagógicos inclusivos, seja para crianças e adolescentes com deficiência, uhum. seja para outros temas dentro do âmbito escolar. Com a vinda da pandemia, a gente atuou fiscalizando muitos hospitais, uhum. então entrei nos hospitais, nos principais hospitais do DF, no auge da pandemia, na fiscalização cotidiana, vendo as condições de atendimento dos uhum. usuários, uhum. mas também de trabalho dos nossos profissionais de saúde. E fui presidente da Comissão Especial da Vacina, lutando por vacina no Distrito Federal para toda a população. E também fui o relator da CPI do Feminicídio que apontou diversos problemas na rede de atendimento e prevenção à violência contra a mulher na cidade. Uhum. E eu atribuo também a esse fato o resultado expressivo que nós tivemos. A gente alcançou muitas pautas. E mostrou, diferente da expectativa das pessoas, que um LGBT não trata só da pauta LGBT, Entendi. mas ele tem capacidade de atacar em múltiplas pautas e defender a população em muitas pautas. Ainda, né, então, nesse, nesse capítulo das pautas que a gente está abordando aqui, qual, é, vai, qual vai ser sua pauta, suas pautas prioritárias é, nesse segundo mandato? A gente não tem como deixar de pautar a questão dos direitos humanos. Os direitos humanos ainda... Tem muita gente na sociedade que tem uma visão equivocada sobre a importância dos direitos humanos e a gente pretende continuar dando muita força para essa discussão, mostrando que direitos humanos é para todo mundo e fortalecendo o enfrentamento e a rede de enfrentamento à violência é, uhum. em geral. Uhum. Na cidade a é violações em geral. Tem pelo menos duas pautas que a gente precisa dar atenção especial. Uma delas é a assistência social, a assistência social hoje tem uma gravidade enorme no DF, porque a gente tem hoje mais de 300 mil pessoas em situação de insegurança alimentar. Então precisamos fiscalizar o essa política. Pública capital e fortalecer. da República, né? Imagina. 300 mil pessoas nessa Exatamente. situação. Exatamente. E também a gente precisa. Atuar muito na questão da saúde. Uhum. Saúde está abandonada no déficit. Fiscalizar a saúde pública uhum. é urgente também. Muito bem. É, o segundo ponto que eu queria comentar, é, como o senhor mencionou na sua resposta, foi em relação ao, ao papel político né, como oposição. Né? O governador ele teve uma votação vencendo o primeiro turno. <risos> é, o senhor pode comentar também a respeito de como é que isso vai se desenhar na Câmara Legislativa e como é que o senhor pretende atuar fazendo essa oposição? De que forma que vai, o senhor vai atuar na oposição ao governo? Ah, eu espero que os parlamentares eles tenham uma atuação independente, né? porque deputado parlamentar é feito para ser independente de governo. A Câmara Legislativa não pode ser um puxadinho do governador do Distrito Federal. Uhum. E essa é a expectativa que a gente tem para a Câmara. Infelizmente, uhum. o governo coloca um aparato enorme na Câmara e tenta, digamos, colonizar a Câmara. Uhum. Né? Isso acontece em diferentes governos. Uhum. Isso é muito ruim. Pela formação eleita da Câmara, como é que o senhor acha que vai se desenhar? Tem pontos positivos, que eu acho que a gente precisa ressaltar. Né? A gente tem a ampliação do bloco de esquerda, agora com três parlamentares do PT, que antes eram dois, com dois do PSOL, que antes eram, era um, apenas uhum. eu, deputado distrital, uhum. uma parlamentar do PSB, que agora... Tem uma história de defesa dos trabalhadores, da uhum. saúde, que é a, a deputada Deise, a volta do deputado Ricardo Valle, a eleição do deputado Gabriel Magno, a reeleição do deputado Chico uhum. e também a eleição do meu companheiro de bancada, deputado Max Maciel, uhum. que vai tomar posse agora também, dia 1 de janeiro, junto com os outros, e eu acho que isso pode fortalecer a esquerda. Eu acho que há uma possibilidade, uma perspectiva de, de união, de força, de oposição, ou vai ser como aconteceu na campanha eleitoral para o Buriti, onde estava um pouco disperso, assim? Eu acho que a gente vai ter uma possibilidade de união de forças, semana que vem a gente já pretende sentar para articular um bloco e uma unidade, independente da estratégia legislativa, mas eu acho uhum. que o importante é unir forças na oposição de esquerda e trazendo uma pauta e uma agenda de esquerda para o próximo período. Muito bem. Voltando então à questão do, da sua votação, que foi intensiva, <risos> é, o senhor, como o senhor mencionou aqui, o senhor tem... É, defendeu em primeiro lugar, digamos assim, a, a bandeira da LGBT. Eu presumo que os eleitores que que escolheram o senhor para ser deputado se tal nem é, muitos não são é, LGBT no sentido de que são têm a, a, a assumo a homossexualidade, por exemplo. Né? É, por que que o senhor acha que isso é importante? Por que que, que o senhor acha que esse e como é que esse tema precisa ser abordado no distrito federal? A partir do ano que vem ou agora? Claro. Primeiro, eu, eu atribuo é, que a questão da representatividade ela é fundamental na política. Então, o fato de eu ser um ativista LGBTQIA+, a ocupar um espaço da política, é importante que seja afirmado o tempo todo, porque nós precisamos de mais de nós nos espaços políticos, nos espaços de poder. Mas isso, de forma alguma, resume ou sintetiza a minha atuação parlamentar. Porque eu sou o parlamentar da vacina, Uhum. O parlamentar que fiscaliza a saúde, uhum. o parlamentar que enfrenta a máfia dos transportes públicos, o parlamentar que enfrenta a violência contra a mulher, que defende uhum. direitos humanos. Então são muitas pautas. Uhum. Quando eu fazia campanha, eu lembro disso em 2014, 2018. Muita gente falava, ah, Fábio, eu não vou votar em você... Que você vai falar só de LGBT na Câmara. Não, nós LGBTs uhum. podemos falar de muitas pautas. Uhum. E eu acho que o meu mandato foi o exemplo prático de que a nossa capacidade vai muito além da nossa orientação sexual ou identidade é, de gênero. E isso é muito importante, porque já é uma inovação nós estarmos na política. E nós mostramos que a gente pode representar muitas vozes. Mas eu não posso deixar de agradecer a toda a população LGBTQIA+, do Distrito Federal, que confiou o voto em mim. que eu sei que, uhum. com certeza... Esse é um segmento que me sustentou me sustentou com muita força nesse último período. Esse é um ponto interessante, né? Porque, veja, a gente vê muito, e não só em relação a, a, a LGBT, que é IA+, mas, por exemplo, nós vemos, inclusive, os candidatos se lançam já com esse nome, como capitão, não sei quem, major, não sei o quê, quer dizer, é, é, ou professor X, quer dizer, então, é, existe um entendimento é, corporativo muito forte, né? Quer dizer, e quando, na verdade... É, é preciso se considerar esse ponto que o senhor está colocando. Quer dizer, o senhor não é um deputado do, do segmento LGBTQIA+, o senhor é um deputado do Distrito Federal. Quer dizer, é, o tá, em tese o senhor deveria ou poderia estar trabalhando para todos os brasileiros, independentemente de, de questões corporativas. Infelizmente, me parece que nem todo candidato eleito tem esse entendimento. O que, que o senhor acha disso? Eu acho que a gente precisa ampliar a nossa capacidade de compreensão. Quando eu, eu cito a questão LGBT, eu falo, olha todo o segmento LGBT, ele anda de ônibus, uhum. ele procura um emprego, uhum. ele acessa a saúde pública, ele frequenta a escola. Então, a questão de ser LGBT não resume a existência de ninguém. Uhum. Então, a gente precisa pensar num todo. Todas uhum. as políticas públicas precisam ser levadas em consideração nesse processo. Uhum. E a mesma coisa o mandato. Uhum. Né? A gente precisa ter uma visão ampla. E eu sei que muitas pessoas que não são LGBTQIA+, olharam para o nosso mandato e se viram representadas no nosso mandato pela nossa luta, uhum. pelo nosso esforço cotidiano. É. Então isso é muito importante. Eu acho que mostrar que a nossa representação ela é muito mais ampla e ela tem uma capacidade de fazer aquilo que é o objetivo de um parlamentar, a vocação do parlamento, fiscalizar com independência e combatividade. Qual vai ser a sua eh, prioridade do ponto de vista da fiscalização? O que você que acha que tem eh, prioridade nesse tema agora? Eu preciso tocar um ponto que eu acho que ele é fundamental. Existe um drama nessa cidade que é o transporte público. É um transporte de péssima qualidade, onde as empresas faturam mais de 1 bilhão e 100 milhões por ano do Estado e não entregam o serviço que estava prometido no contrato. 1 um bilhão. 1 um bilhão e 100 milhões por Isso. ano e não entregam o serviço. Não entregam a frota, é renovada nos prazos, não entregam hum. ônibus limpo, não entregam nos horários. Cumprem que cumprem entregar. Não cumprem os horários. Tem uma máfia, tem uma caixa preta no transporte público. É preciso uma mudança fazer? estrutural. Nós queremos todos os dados do transporte público na cidade e a gente quer uma demonstração de que é possível mudar estruturalmente a lógica do transporte. E vamos pressionar o governo do Distrito Federal para realizar uma nova licitação. Uma nova licitação, ou seja, mais participação de mais empresas, seria isso? Participação de mais empresas, mais transparência, abrir as planilhas de lucro dessas empresas, uhum. porque eu acho que a tarifa usuário hoje é muito cara, uhum. dado o repasse que o governo faz uhum. tão alto para essas empresas. Entendi. Em relação ao metrô, o que que <risos> o, qual é o seu posicionamento, o que, que o senhor acha que é possível fazer? É possível fazer ampliação do metrô. É possível fazer com manutenção, com renovação também uhum. né, do metrô. Então hoje o metrô está abandonado, tem que valorizar seus servidores, tem que ouvir a equipe técnica uhum. do metrô. Uhum. Né, o metroviário e a metroviária dessa cidade, ele é um combatente, ele tem lutado para colocar o metrô de pé, uhum. mesmo com o abandono do governo, abandono de investimento uhum. no metrô, uhum. Uhum. abandono de ampliação. O dinheiro, o dinheiro precisa entrar, o governo precisa fazer investimento. Todo o metrô do mundo ele precisa de investimento. O metrô, ele é uma modalidade de transporte que ele é muito mais é, cômodo, ele traz mais comodidade para as pessoas, dignidade para as pessoas uhum. que andam de metrô. Uhum. Né? E ele precisa de investimento público, ele é uma modalidade cara, é caro, uhum. mas o governo do Distrito Federal tem um orçamento para investir e ampliar o metrô. Eu acho que sim, é uma modalidade cara, mas mais caro ainda, por exemplo, é o sofrimento, muitas vezes a humilhação que os, os usuários do transporte coletivo passam para poder, para exercer um direito que é inclusive constitucional, o direito de ir e vir Exatamente. o direito de ir para o trabalho, de ir para a escola quer dizer, muitas vezes você acaba vendo pessoas que levam duas, três horas para chegar a um determinado lugar e mais duas ou três horas para voltar, quer dizer não, isso e... é um preço muito, muito Exato. alto eu costumo dizer que as pessoas elas não andam de ônibus ou de metrô porque querem elas vão para o trabalho, elas vão acessar algum evento, aparelho cultural, elas vão acessar a saúde, então as pessoas elas andam de ônibus ou de metrô, porque elas precisam. Exato. E é o um direito garantido na Constituição, como você falou. Uhum. Então o Estado tem garantido da melhor forma possível. Entendo. O senhor mencionou a questão da pandemia, né, é, na, na do impacto da pandemia na saúde, nas ações emergenciais, o senhor estava ali fiscalizando. Agora, existe um outro é, impacto que é muito grave também, que vai se estender por muitos anos, não só no Distrito Federal, no Brasil como todo, Eu me refiro à educação. Como é que o senhor está vendo esse cenário da educação no Distrito Federal agora, que temos um mandato renovado aí do governo? O que, que vocês pretendem é, dar mais atenção? Ah, eu vejo que a gente tem uma, um problema estrutural agora, que é consequência da pandemia. Uhum. Né? É recuperar o tempo perdido. O governo não fez os investimentos em tempo hábil para garantir o um ensino remoto no DF. Isso tem uma consequência para a formação desse, dessas crianças e adolescentes que perderam dois anos escolares, que são dois anos decisivos para a sua existência, para a sua vida. Uhum. Então a gente vai precisar retomar e pensar uma compensação no próximo período para isso. Uhum. é algo que vai ter que ser pactuado com os técnicos da área. Uhum. Segundo, investimento nas escolas. Nós temos hoje mais de 670 escolas no Distrito Federal que precisam de mais recursos. Uhum. Já há um ganho que veio lá de trás, que é a descentralização dos recursos das escolas, certo. o nós precisamos ampliar o acesso a recursos das escolas, dos diretores, através do Pedaf, porque hum. isso pode produzir mais planejamento, Sim. mais reformas estruturais nas escolas e também mais projetos pedagógicos. Eu acho Sim. que esse é o caminho da solução para o fortalecimento das nossas escolas públicas no DF. Muito bem. Bom, é, o senhor foi eleito, quer dizer, então o senhor já está se preparando aí para o seu trabalho é, a partir de 2023. Mas, é, nas eleições é, presidenciais, nós estamos um pleno segundo turno, né? É, eu queria saber como é que o senhor, se o senhor vai trabalhar em relação ao segundo turno, em relação a qual candidato, qual vai ser o papel, como é que o senhor está vendo aqui a eleição no Distrito Federal, onde um dos candidatos teve uma votação muito expressiva também. Eu acho que não temos só notícias ruins no DF. Acho que, primeiro, a, a votação do candidato Lula, ela melhora muito em relação ao segundo turno e ao primeiro turno das eleições passadas no Distrito Federal. Então tem uma, uma pequena... Melhora, eu acho que existe mais espaço para a gente fazer o diálogo. O meu partido e o meu apoio nesse segundo turno continua com Lula. Uhum. Nós faremos todos os esforços possíveis para eleger Lula presidente uhum. e diminuir a margem de diferença entre Lula e Bolsonaro aqui no Distrito Federal. A nossa ideia é, inclusive, começar a partir de amanhã, organizar uma campanha na rodoviária em diferentes cidades do DF de vira-voto. Uhum. Porque tem muita gente indecisa ou que apostou numa terceira via aqui no Distrito Federal e que agora pode perceber. E o mais importante é defender a democracia. Não se trata simplesmente da, da defesa de Lula. Não se trata um segundo turno, quem ama... Lula no Distrito Federal ou ama o PT. Se trata de um segundo turno onde a gente quer manter as instituições brasileiras de pé, o fortalecimento das políticas públicas, o enfrentamento à pobreza, política pública educacional estruturada. Ontem mesmo o governo federal anunciou, anunciou não, raspou os cofres das universidades federais e institutos federais. Então é. isso mostra o abandono da educação pública brasileira. Então essa é a hora... De investir na educação. Uhum. Como é que se investe na educação? Defendendo a democracia e quem minimamente vai manter políticas públicas funcionando. Uhum. Então, nesse segundo turno, o meu apelo para a população do Distrito Federal é que não se trata do personagem Lula, porque tem gente que ama, tem gente que é. não gosta. É. É. Se, se que trata odeia, né? da defesa da um gente fato. que odeia, uhum. se trata da defesa da democracia brasileira. E o único candidato desse segundo turno que tem é, compromisso com a democracia, com a Constituição de 88, com os direitos humanos, com a dignidade das pessoas, inclusive em todos os aspectos, inclusive da liberdade religiosa, a garantia do direito à religião, ao tempo. Quem tem o compromisso geral com isso hoje é Lula. Uhum. Por isso o nosso voto tem que migrar para Lula, quem votou no Ciro... Quem votou na Tebet, quem votou em outros candidatos, quem está indeciso, em dúvida e não compareceu na UNA, tem que agora migrar para votar em Lula por defesa da democracia. Que é quem tem. Const condições de construir um terreno democrático até pra gente divergir. Entendo. Quer dizer, é, é, pelo que o senhor está é, explicando aqui, existem, existem um, um, um, uma condição anterior, né? Quer dizer, é, você votar no Lula é uma opção política, mas existem outras questões o senhor defende que existem outras questões que são anteriores até à escolha do candidato. Exato. Em, em outras eleições, o meu partido, por exemplo, lançou candidatura própria. Foi. Fazia sentido afirmar um programa, defender um programa publicamente. Nessa eleição, o meu partido não lançou candidatura própria. Uhum. E, e eu acho que a, a decisão é baseada na necessidade da defesa permanente sistemática da democracia brasileira. Uhum. E eleger Lula nesse segundo turno faz parte desse projeto. Uhum. A gente não pode esquecer os crimes que Bolsonaro cometeu uhum. com a falta de investimento na saúde, negou a compra de 80 milhões de doses da Pfizer, não chegando vacina, aumentou os brasileiros pobres uhum. né, cometendo uma série de crimes nesse processo. Isso, isso é muito grave, a gente não pode esquecer. A gente não pode se enganar com uma performance que é feita agora, no primeiro turno, no período eleitoral, um auxílio Brasil que chega na véspera da eleição. A população não pode se enganar com isso. Tem que lembrar o que de fato aconteceu para a gente tomar a decisão certa, que é votar em Lula e defender a democracia. Tem um outro ponto que o senhor mencionou, e eu queria saber a sua opinião, a sua avaliação, que muito caracteriza dessa campanha é, é, eleitoral, mas ela também afeta é, o segmento, digamos assim, o seu... Que, que ele elegeu, que é a questão da violência, né? É, estamos numa fase, eu diria, até de extremismo eleitoral, né? e isso particularmente nas redes sociais também. Como é que o senhor está vendo isso? Por exemplo, o satanismo, é, é, o fato de estar é, maçom, é, é, fora a, que, os ataques a nordestinos, quer dizer, é uma, é uma coisa tão é, é, violenta. Como é que o senhor está vendo isso? Eu acho que tem uma baixaria é, muito colocada que é parte de uma estratégia política que tem sido utilizada desde 2015. Agora são dos dois lados, hein, deputado? É, eu, acho disso, que, né? eu acho que essa baixaria ela tem um ponto de partida. Uhum. Né? Ela é o, os grupos de WhatsApp, auto-organizados, são setores, alguns setores fundamentalistas religiosos. Esse é o ponto de partida. Uhum. Eu acho que tem uma resposta equivocada uhum. por um outro lado, mas eu acho que o ponto de partida dessa estratégia política é o bolsonarismo. Isso é inegável. Uhum. Esse é o ponto de partida da violência. Né, assim, as maiores ameaças, né, as mortes, os assassinatos, né, a, a violência política, tem um ponto de partida. Tem uma resposta, que muitas vezes é equivocada, mas eu acho que o ponto de partida precisa e ser lembrado ser e é, é parte do Bolsonaro. o que pode ser feito para começar a chegar ao melhor caminho? Eu acho que o primeiro passo é a retomada da normalidade. Esse projeto político, que foi o ponto de partida desse nível de violência que nós alcançamos, ele tem que ser derrotado na urna. É Senão a violência tem de aumentar. É porque, veja, hoje a questão da hostilidade, <risos> esse ambiente hostil, ele não se resume apenas, digamos assim, aos atores, né? Ao senhor que é candidato, o senhor vai disputar uma eleição, o senhor sabe que o senhor vai encontrar adversários, que muitas vezes os, os confrontos serão ríspidos, serão duros. Agora, a, a, a questão é que hoje já está absolutamente disseminado. Está nas redes sociais, está nas famílias, nos grupos de, de, de zap da família, quer dizer, é, é preciso que, como você tá. preciso ter um bom senso, algo, uma civilidade que precisa ser resgatada. O acha que vai ser possível? Eu acho que é, é preciso ver qual é a medição de temperatura. Isso que você está falando é correto. Quem está com mais medo nesse momento? Uhum. Quem tem mais medo de se expressar na rua é quem vota no Lula. Uhum. Muito mais de quem vota no Bolsonaro. Uhum. Quem tem medo de se expressar no cotidiano, por sofrer violência. Uhum. Então, eu acho que isso demonstra para nós o ponto de partida. Uhum. Eu acho que o melhor caminho é a retomada da democracia brasileira. Uhum. Acho que é, é, esse é o melhor caminho. E a retomada da democracia brasileira passa pela derrota do projeto político que ataca o STF, que chama manifestações contra instituições democráticas, que odeia uma série de políticas públicas, uhum. que alimenta teorias da conspiração. Eu acho que isso que pode trazer um ambiente um pouco mais razoável de debate, um pouco mais de racionalidade para a política brasileira. Muito bem. O senhor também... A sua formação profissional é deputado qualquer? Eu sou assistente social. Assistente social. O senhor mencionou, falou, falou no começo da, da questão da gravidade da assistência social, 300 mil pessoas e tudo. O senhor tem uma proposta específica para essa área? Tenho. Eu sou assistente social de formação, trabalho no sistema socioeducativo, estou afastado há quatro anos para exercer o mandato de deputado. Também já trabalhei com pessoas em situação de rua na rodoviária Comercial é Sul. Eu acho que o DF precisa de uma, unificar os seus projetos sociais em torno de uma renda básica de cidadania distrital. Eu acho uhum. que esse é um projeto necessário e urgente uhum. para a gente combater a pobreza no DF. Isso uhum. tem que incluir, claro, atendimento psicossocial nas nossas unidades de assistência social, encaminhamento para oportunidade de formação profissional, educação e emprego. Uhum. Mas uma renda básica distrital, ela é fundamental e complementar aquilo que já acontece o, no Brasil. O atual modelo tem problemas? Que, como é que isso enxerga? É um modelo descentralizado, com uma série de pequenos benefícios que são né, de, centralizados, digamos, né, mas na verdade de difícil acesso. Divididos, repartidos. Uhum. E muitas vezes eles não têm consequência para as pessoas, porque hoje a nossa, há uma incapacidade de atendimento. É. Dos, as pessoas, da pessoas da ficam na fila. fila, fila né? Né? Morrem, inclusive. Fila, né? <coughs> Exato. Faltam profissionais. Então o uhum. tempo inteiro faltam profissionais para fazerem esse atendimento uhum. no cotidiano, enfim, a gente tem uma série de problemas para que esse atendimento seja feito com plenitude, uhum. né? E além dessa, dessa divisão de benefícios. E as pessoas, às vezes, recebem a primeira parcela do benefício, entram no, num aluguel e não recebem a segunda, ou a segunda atrasa, então. num processo de retomada da vida. Então, então. é uma política que tem uma série de descontinuidades hoje que precisam ser combatidas, uhum. e eu acho que uma renda básica distrital pode ser o caminho para a gente enfrentar a pobreza de frente no DF e a gente tem orçamento para isso. Muito bem. O senhor falou, é, da, no início da nossa conversa, em relação à a, a, a sua atuação como parlamentar. O senhor mencionou a questão da CPI, do qual o senhor, o senhor foi participante. Eu queria saber que, para esse segundo mandato, é, quais são o, qual o trabalho que o senhor pretende desenvolver em relação às comissões ou à continuidade da CPI? Qual vai ser o seu foco? Bom, a gente atuou na CPI como relator. A CPI ela é um projeto temporário. Então, a CPI do feminicídio ela já acabou, já foram feitas uma série de recomendações ao governo sobre o tema, esperamos e estamos cobrando que o governo execute, porque muita coisa é, não foi exatamente. feita. Exatamente. Então, vamos continuar atuando nessa pauta nesse sentido. Queremos continuar atuando na Comissão de Direitos Humanos. É uma comissão necessária e que a gente transformou ela em referência nacional. Nós saímos de 60 a 80 denúncias por ano para mais de mil denúncias por ano. Abrindo a porta da Comissão de Direitos Humanos para a população do DF, então, com certeza... Essa será uma prioridade. E a gente quer atuar... Você seria presidente nessa comissão? Como Eu estou na seria? presidência hoje, mas nós vamos começar agora um processo de negociação certo. que envolve muitos atores, a mesa diretora da Câmara. Isso, então, isso. é um processo que ainda está ainda começando, né certo. não está maduro aberto, ainda. Né? Uhum. Mas quero também atuar em diferentes pautas. Uhum. Né? Projetos relacionados ao serviço público, à mobilidade. Então, nós vamos ainda enfrentar esse debate na Câmara. Eu queria de que você falasse mais um pouquinho, então, em relação ao feminicídio. Né? <coughs> é, o que, que vocês... É, o que, que foi realizado em termos de trabalho parlamentar no seu primeiro mandato, o que que o seu, o, o, e o que, que o senhor vê de problema e o que, que precisa ser feito ainda? Bom, primeiro, a gente percebeu que um dos principais problemas é a falta de articulação das políticas públicas. Você tem uma série de portas de entrada da violência contra a mulher hoje e nenhuma porta efetiva que dá consequência e proteção a essas mulheres. Porque mesmo com a medida protetiva de urgência no bolso, essas mulheres não têm um telefone seguro para ligar para fazer um acompanhamento dessa medida protetiva. Uhum. Inclusive muitas delas morreram com a medida é. protetiva no bolso. Exatamente. Então não adianta a mulher passar por vários serviços diferentes e não ter um auxílio, não ter um benefício social, não ter um acolhimento institucional, não ter a possibilidade de fazer a denúncia real. Então a falta de articulação. A falta de integração das diferentes políticas públicas, seja na saúde, na educação, na assistência social, uhum. as diferentes portas de entrada uhum. que não se unificam, uhum. que não têm comunicação institucional, são um dos nossos grandes problemas. Uhum. Além disso, a falta de proteção dessas mulheres pós-denúncia. A medida protetiva de urgência ela precisa de acompanhamento sistemático. E isso é fundamental para garantir o direito dessas mulheres. Uhum. A outra coisa é a dependência econômica. Para se romper a dependência isso. econômica, você precisa de benefício social naquele momento, de forma emergencial. Não dá para esperar o CAD único. Você tem que garantir o benefício imediatamente o depósito de um de benefício para aquela mulher uhum. Ela consiga manter o seu filho na escola, uhum. para que ela consiga se alimentar. Uhum. Para que ela consiga se afastar daquele perigo, né? Exatamente, coisas muito básicas. Então, uhum. às vezes, a mulher quer retirar a denúncia porque precisa comer. Claro. Então, romper com a dependência econômica é fundamental. E, infelizmente, as nossas políticas públicas hoje são desintegradas, uhum. elas não são articuladas. Uhum. E a Secretaria da Mulher acaba sendo uma secretaria com uma institucionalidade muito fraca, que serve muito como cabide de emprego, mas não para articular de forma orgânica, sólida as políticas públicas nessa área do deve. E veja que é possível fazer, né, porque Brasília é, já teve outras situações também dramáticas e, no entanto, conseguiu superar. Eu me refiro, por exemplo, à, à violência no trânsito. Houve um entendimento, uma conscientização da população brasileira, houve uma mobilização, inclusive o Correio Brasiliense teve à frente dessa, dessa mobilização com a campanha da Pela Paz no Trânsito e conseguiu-se, naquela época, chegar no nível de civilidade em relação à violência do, no trânsito. Quer dizer, então é possível fazer algo. Em relação ao feminicídio, quer dizer existe um, um enorme trabalho a ser feito, mas ao mesmo tempo pode ser uma oportunidade do, do DF ser referência, digamos assim, é, no combate a essa, esse tipo de violência. Né? Exatamente. Existe espaço para isso. Uhum. Agora, tem que ter uma secretaria da mulher que funcione, e tem que ter articulação com outras políticas públicas. Às vezes eu tenho a impressão que no poder público, você nomeia vários secretários que ficam disputando entre si uhum. o protagonismo da pauta, mas ninguém senta numa mesa com uma coordenação para executar a política pública. Tem estrutura, uhum. tem servidores e servidoras que entendem da área, especialmente servidoras mulheres. A sociedade civil, o movimento de mulheres, entende muito da pauta. Uhum. Existe gente que compreende da pauta também no sistema de justiça. Uhum. É preciso que o GDF ouça... Crie uma coordenação sistemática organizada desse processo para executar a política pública e enfrentar a violência contra a mulher. Uhum. E não dê ouvidos à péssima ideia do governador, que é esconder os casos de feminicídio. Pois é. Porque Sim. o governador disse recentemente no debate, uhum. quando, como candidato, é que achava que não deveria ter no, no, notícia Exato. sobre os casos de feminicídio. Isso é grave, tem que dar visibilidade é a essa é violência, né? até para a gente poder entendê-la e combatê-la. Exato. Quer dizer, é, fica essa, realmente essa ideia de que é preciso... É, esconder o problema, quando na verdade é outro, precisa se debater o Exatamente. problema e combater. Né? Deputado, eu queria que, que o senhor dissesse, então, para os nossos telespectadores, qual a sua mensagem, qual vai ser seu lema agora nesse segundo mandato. Olha, meu lema, sem dúvida, continua muito parecido que no primeiro mandato. Um mandato independente na Câmara Legislativa do Distrito Federal, uhum. que trabalha para a população do Distrito Federal todos os dias, de portas abertas. Então a acessibilidade do nosso mandato. Ela continua e é fundamental. Vocês esperem um deputado que não vai ser puxadinho do GDF, mas que vai fiscalizar todas as ações do governo do Distrito Federal comprometido com a defesa dos direitos humanos. E vou trabalhar muito. Desde já, já estamos trabalhando nas ruas do Distrito Federal para reverter os resultados do primeiro turno e eleger o Lula presidente. Muito bem. É, mais uma vez, eu agradeço a sua participação aqui. Espero com certeza que o senhor venha outras vezes, né? até, até porque o senhor tem muito trabalho pela frente. Muito obrigado. E, mais uma vez, parabéns pela sua votação. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. O CB Poder fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.